Olá, você está iniciando a disciplina Fundamentos da Administração, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender as bases teóricas da administração, seus principais conceitos e os processos administrativos. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Organizações e Administração. Módulo 2 – Evolução do Pensamento Administrativo.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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área. E ela tem um recado especial para você. Olá, alunos. Eu sou a professora Rosa Maria e vou, sou a professora responsável pela disciplina Fundamentos da Administração. Trata-se de uma disciplina muito importante para a formação de vocês. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre mim. Bem, sejam bem-vindos ao curso. A professora de vocês é formada em Administração pela Federal de Santa Catarina e eu tenho mestrado e doutorado também em Administração pela Universidade de Salamanca, da Espanha. Sou professora na Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e sou apaixonada por gestão. Acredito que vou conseguir é, contribuir com a formação de vocês de uma disciplina que é muito importante para a formação do tecnólogo em processos gerenciais, pois são os conceitos aprendidos nessa disciplina introdutória que facilitarão o aprendizado em muitas outras disciplinas do curso. Bons estudos! Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados.